O Dia Mundial da Saúde comemora-se amanhã, dia 7 de abril, mas uma centena de manifestantes assinalou a data já esta quinta-feira, frente ao Ministério da Saúde, num protesto em defesa da valorização dos profissionais e do SNS. Eu acho que há, para além do descontentamento, há um cansaço muito grande dos trabalhadores genericamente dos trabalhadores profissionais de saúde, uh, por um todo, e também por a, pela falta que existe de o, o verdadeiro reconhecimento. O reconhecimento não pode ser só nas palavras. Tem que haver de facto uh, uma melhoria das carreiras dos trabalhadores uh, profissionais de saúde e há, uh, por parte do Governo, obviamente, que não fecha a porta, uh, continua a existir uh, um discurso de que vamos resolver os problemas e nós queremos acreditar que isso aconteça. O problema é que os trabalhadores não veem ainda essas soluções, nos casos específicos de cada uma das carreiras e, no nosso caso, dos TSDTs. Esta é a linha adequada para defender o SNS. Mais investimento nestes três domínios. Recursos humanos, meios, suporte à ação clínica e, depois, condições de organização e funcionamento para responder às pessoas que estão em casa. A situação não é grave, é gravíssima. Estamos em risco de perder um direito e vai obrigar à mobilização de toda a sociedade vencer o governo que está no caminho errado, que não pode continuar uh, a favorecer setores privados degradando o Serviço Nacional de Saúde. Os sucessivos governos, há muito que perceberam que atacar o Serviço Nacional de Saúde, a melhor forma de o fazerem era desvalorizar os profissionais, porque não há um Serviço Público de Saúde, não há um Serviço Nacional de Saúde que resista à falta de profissionais. Sem eles isto não é possível funcionar, e eles sabem isso, e então uh, entraram numa política de desvalorização dos profissionais, que têm levado a que milhares de profissionais estivessem formados no, uh, no ensino público, uh, formados nos hospitais públicos, na especialidade, e que depois saem para os privados. O protesto juntou sindicatos representativos dos enfermeiros, dos técnicos superiores de terapêutica e diagnóstico, assistentes operacionais, entre outras profissões ligadas ao setor.